Fala rapaziada, tudo bem? Agora nós vamos fazer o desafio das gírias em português. Or slangs. Português slangs. Português slangs. Então vamos lá começar lá com as gírias O que, que é o berro? Berro. Ah, eu não posso ver? É. Berro. Something negative. Uh, uma coisa negativa não, que você berro. não gostou. Like, parar de berrar. Ah, yeah, yeah. Sim, traduzido. Like. Em português a gente usa como gritar. To yell. Ela berrou com o cara porque estava muito brava. So I was kind of close. É, perto. perto. Okay. Não foi tão mal, achei que ela, yeah. a palavra. Vamos saber. Mitou. Mito. Mito. Mito. Mito. Ah, ele mitou ontem, no jogo. Uh, cheat, he cheated on the game. No, like he did like super good in the yeah, game. Like, mitou. mitou. Ele, so, é. ele foi muito bom no é, jogo. É, quem é o mito é o cara que geralmente fez coisas boas. Myth? Yeah, like ah, me... okay. ah, e ela imitou. Mi... Ah, ok. Ela imitou. Ela imitou, ele imitou. faz Quero falar alguma coisa. É difícil quando você não sabe como escrever a palavra. Ah, um, a próxima também é bem comum. O pessoal mais jovem usa. Meu irmão, acho que a galera mais nova. Parça. Por causa do Neymar. E parça? A friend. Yeah, parça. Like relationship. Não, like your friend. You can... Yeah, like a friendship, não? Yeah, like. E aí, parça. Tipo, parça. Você é meu parceiro. Eu ouvi parceiro. É meio similar ao nome parceiro. Ah, essa é fácil. Tá na Disney. Ele have... é like airhead? Like, no, ele não está focado no que está fazendo? Sim, ele é meio que. Ela falou que a pessoa não está focada. É, não deixa de ser. Tá She's, doida. É, yeah, tá doida. É, ela é Eu tô. Tá bem, pô. Acertou. Tio. É hey, dude. Sim, yeah, like é the same. O que é ranço? Eu nunca ouvi isso. É uma coisa muito comum. RANCO. RANCO. Você escreve como R-A-N-C-O. Quando você não gostou de alguma coisa e você fica bravo. É, quando você despreza uma pessoa. Como posso explicar? Quando você não gosta de alguém. Yeah, você não gosta quando e você, gosta de você despreza. Eu uso muito. Partiu. Três dias depois... Começar alguma coisa. To start. Yeah, pode ser, pode ser começar alguma coisa. Ou partir, Or vamos partir festa. Well, tipo, let's go to the party. It's kind of let's go. Let's go. Não, ah, stalkear, eu nem vou perguntar pra que que é stalker, né Stalkear. É? Stalkear. Stalker? Stalkear. Não, em português é stalkiar. A pronunciação é muito ruim, mas eu sei que É, isso... nós é stalker. É stalker né? Quando você está stalkeando alguém no Instagram é. Like, deu, deu ruim. Quando você come algo ruim e deu ruim. Não, eu sou. <laughs> não, se você gosta de uma menina e você uh, convida ela e ela fala não. É, uh, deu ruim. Tipo, deu não ruim. Deu, deu mal. Não... Ficar pistola. Essa é boa. What the heck? Porra, fiquei pistola com aquele cara. Scared? Não, não é. scared. You got in a fight with him. I got really angry because, like, I didn't like something. Who... Pistola? Pistola. Like. So dumb. MDS is like abbreviation for slang. Oh my god. Really? Meu Deus do céu. Oh my gosh, that's so bad. I've never seen anybody Na, use it. To be honest, is like meu Deus. Meu Deus. It's kind of oh my god in English. Mas gente faz text assim? Uhum. huh My brother, my cousin. Oh my god. Yeah, I think that's it. Eu acho que tá bom, né, pessoal? Foi bastante gírias. Assim. e espero que vocês muito tenham. Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like, um subscrito. Your channel, and if you want to talk something, you can talk. no nope. Thanks for watching our video, guys. I hope you enjoyed me guessing Portuguese. You give slang. us a show, those snakes. I thought it was really easy. Yeah. yeah, yeah. In, in English, was, was more difficult than in Portuguese. It was only difficult when I didn't understand your pronunciation. For uh -huh. a stalker, stalker. Stalker. Você falou muito. Tá bom, gente, então.